Quais impostos e obrigações estão vencendo este mês, esta semana, amanhã? Os compromissos dos clientes das empresas contábeis demandam muito cuidado e para evitar multas, a SCI Sistemas Contábeis desenvolveu o SCI Report Tarefas. Este sistema 100% Web controla todas as tarefas que devem ser entregues aos clientes da contabilidade, sejam impostos, obrigações ou serviços. Tudo de forma automatizada, de fácil visualização e sem interferência de usuários. Sempre que uma tarefa está próxima do vencimento e ainda não foi executada, o gestor da empresa contábil recebe um alerta. Isso é gestão com automação, produtividade e segurança. Conheça o SCI Report Tarefas, a tecnologia 100% web que dá inteligência para a sua contabilidade. Saiba mais, ligue 0800 470. 0808.